Meus amigos, vocês já pararam pra poder pensar que o Loki já pode estar presente ali naquela linha do tempo onde o Kratos e o Atreus estão? E eu não estou falando do Loki Atreus que a gente descobre no God of War 2018 que é o deus da Trapaça e tudo mais. Não, eu falo um outro Loki ali que já pode estar naquele tempo e atrapalhando os planos desde sempre, cara. E eu vou trazer algumas informações aqui bem interessantes pra vocês conferirem acerca até mesmo do envolvimento deste Loki com o Brock e sempre. Sindri. Saudações delícias, eu sou Caio Nobre vamos para mais um vídeo aqui de God of War com informações deliciosas acerca desse jogo aí, que cada vez mais deixa a gente intrigado poder saber as coisas que vão acontecer no Ragnarok. Então se você tá curtindo já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá galera, o que que tá acontecendo? Após que muitos de vocês aí já devem estar tá se perguntando, mas do que que esse cara tá falando rapaz? Um outro Loki Ali naquela linha do tempo Junto do Kratos e do Atreus E a gente descobriu no final do jogo Que o Atreus é o Loki Ele ainda tá pequeno não gerou Yormungandhi Não gerou ninguém Então, cara Tem um diálogo específico Entre Sindri, Atreus e Kratos Em uma das missões Que eu acredito que seja Casos de família Onde o Atreus pergunta pro Sindri Por que que o Thor ter feito O que fez com o Mionir, que foi uma criação do Brock e do Sindri, acabou sendo responsável pela briga dos dois irmãos. E eu tentei procurar esse diálogo dublado aqui para poder trazer para vocês, mas eu não achei. Eu encontrei no canal Videogames Street, vocês podem pesquisar aí no YouTube, tem esse trecho lá em inglês em um dos vídeos do cara. E o canal é muito da hora, inclusive tem muito conteúdo de God of War, sugiro que vocês confiram lá também. E como eu não achei esse diálogo dublado para poder trazer para vocês, eu. Fiz uma transcrição aqui da fala em inglês, traduzi, e eu vou ler na íntegra agora pra você, se ligue nisso aqui. Primeiro o Atreus diz, Sindri, eu sei que eu deveria ficar de fora das suas questões familiares, mas eu não entendo como Thor abusar da criação de vocês, acabou fazendo com que você e Brock brigassem, não foi sua culpa. Aí nosso querido Sindri fala, Bem, fico feliz que você perdoe a nossa participação nisso, mas quando você testemunha toda essa devastação, e perda e sabe que não poderia ter acontecido sem você, Simplesmente não é difícil de perdoar a si próprio ou seu parceiro Nós tentamos compensar pelo ocorrido Mas isso é uma outra história triste que Tenho certeza que você sabe E aí o Atreus responde Eu sei E é nesse momento galera Que o Kratos corta a conversa ali E a gente não consegue entender do que, que o Sindri está falando Mas ele deixou claro ali Que essa história, entendeu? deles tentarem compensar E o Atreus saber e tudo Realmente levantou muitas perguntas Perguntas aí acerca de que situação é essa que o Atreus pequeno ali já deveria saber e tudo mais, ao meu ver, cara, claramente estava falando de uma outra versão do Atreus que estava presente ali no momento quando eles estavam criando o Leviatã. Eu já trouxe um vídeo aí pra vocês contando aí essa questão do Leviatã ser a contraparte do Mjolnir, né? Foi um vídeo que saiu aí essa semana do Kratos já possuir uma arma para poder peitar o Thor, inclusive eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. E aí, meus amigos, pesquisando mais a fundo aqui na lore do God of War, nesse mesmo material que eu encontrei falando sobre o Leviatã e como ele foi criado, tem uma passagem lá, cara, que fala que no momento que eles estavam criando o Leviatã, uma aranha negra aparece lá e pica o Brock. E aí eles abrem até um parêntese para poder comentar que isso acontece da mesma forma quando eles estavam criando o Mioni. E apareceu uma mosca para poder atrapalhar na confecção Do martelo, e ela faz isso Três vezes, meus amigos E se vocês pesquisarem na mitologia Nórdica, na criação do Mjolnir O nosso querido Loki É quem faz isso, por conta de uma sacanagem Que ele faz lá com a Sif O Thor ameaça ele e tudo mais Com todas as tramóias que o Deus da Trapaça sabe fazer Ele vai nos filhos de Ivaldi E pede que eles criem três tesouros E ao mesmo tempo, ele vai no Brock e no Eitri, que é o nome do Sindri na mitologia nórdica, pelo menos eu acredito, entendo que eles trocaram o nome no God of War, e faz a mesma proposta para os caras lá deles de criarem. Três artefatos mágicos Mas ele coloca como se fosse um desafio Entendeu? Os filhos de Valde desafiando Os outros dois anões aí, para ver quem Cria ali os melhores itens Os melhores artefatos e tudo mais, que poder apresentar pros deuses E ele coloca como condição Um desses itens serem os cabelos dourados Da Sif, já que ele cortou O cabelo dela todo fora, entendeu? E é isso que acabou motivando toda essa tramóia Que ele fez aí e tudo mais Em outro momento eu trago um vídeo aqui contando a história De como foi criado o Mionir de verdade Ali na mitologia nórdica, fazendo um paralelo com o jogo aí também Comenta aqui embaixo se vocês gostariam que a gente fizesse isso aí Que é bem da hora, cara, a história, inclusive E aí, cara, no meio desse desafio que o Loki faz... O Brock vira pra ele e fala Olha, eu tô sentindo cheiro de caquinha nesse negócio aí você tá querendo sacanear a gente Esse negócio não vai dar bom não Então vou fazer o seguinte A gente cria sim esses três tesouros pra vocês E se a gente ganhar dos filhos de Valdi lá Você vai me dar a sua cabeça E aí o Loki ele fica um pouco preocupado e tal Mas como assim minha cabeça? Mas no final das contas ele concorda E conhecendo o Loki vocês sabem como é que é a parada, né? E é neste ponto Quando eles estão criando os itens Já tinham criado dois muito bons e aí eles vão criar o terceiro que é o Martelo E é onde o Loki se transforma na mosca lá E tenta atrapalhar o Brock de todo jeito na criação desse artefato, entendeu? Inclusive eles trazem isso pra lore do God of War também Porque eles mencionam, eles falam que uma mosca preta Quando eles estavam criando o Mjolnir Atrapalha o Brock fazendo com que o cabo não fique certinho Ficou bem menor do que ele deveria ser E eu acho que vocês já entenderam Por que eu tô trazendo toda essa história pra vocês, né pessoal? Porque na lore do God of War Existe sim essa passagem Onde uma mosca atrapalha o Brock aqui na criação do Mjolnir, e novamente aparece aí uma aranha do nada para poder atrapalhar ele a fazer o Leviathan. Isso claramente é uma adaptação dessa história da mitologia dentro do próprio God of War. Então isso, junto com esse diálogo aí do Sindri, do Atreus e do Kratos, é mais um indício de que nós já podemos ter sim um Loki ali naquela linha temporal Onde o Kratos e o Atreus estão fazendo a sua jornada e tudo mais E isso nos leva até a pensar, cara Na questão de quem chamou a cobra A gente já fez um vídeo aqui falando que pode ter sido a ingrid Boda Que eles revelaram no trailer do God of War Ragnarok e tudo mais Mas e se acabou sendo o Loki que chamou essa cobra aí, cara? A gente não sabe Até o momento nós temos alguns indícios Como eu trouxe aqui pra vocês no vídeo Mas não temos nenhum tipo de confirmação De que vai existir sim uma versão do Atreus, do Loki, né? Que pode ter viajado lá da linha temporal Com a para pro tempo presente Onde se passa o jogo E aí, rapaz, o bicho pode causar Altas confusões ainda Nessa história aí E seria um plot twist daqueles, hein, pessoal Imagina! A gente vê ali a participação Do Atreus na parada, a gente sabe que ele é o Loki E tudo mais, e aparece uma outra versão De uma outra linha do tempo do Deus da Trapassa Ali, já com seus poderes desenvolvidos E tudo mais, e sabe-se lá tramando O né galera, eu só sei que eu tô muito intrigado com relação a isso com base nessas informações que eu coletei aqui para poder trazer para vocês, e eu quero ver como eles vão desenvolver isso no God of War Ragnarok, porque essas informações são coisas que são passadas no jogo esse diálogo do Sindri, do Atreus e do Kratos, e esse detalhamento a mais da lore, quando eles estão criando o Leviathan, e eles citam na criação do Mioni um inseto atrapalhando o Brock também, que com certeza foi adaptado da mitologia nórdica ali, quando o Loki atrapalhou. Atrapalha o anão a fazer o Mionir e ele fica com um cabo pequeno e tudo mais. Então, galera, o que vocês pensam a respeito disso, cara? Vocês acham mesmo que eles vão adaptar e eles vão fazer aparecer um Loki de uma outra linha temporal para poder interagir ali com Atreus, com Kratos e fazer parte também de tudo que tá acontecendo nessa história? Vai influenciar no Ragnarok? Qual que vai ser o impacto dele em tudo isso aí? caso ele esteja presente, deixa aqui embaixo suas opiniões a respeito disso, se vocês já estavam cientes aqui desses materiais que eu trouxe, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí a respeito disso e novamente não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos galera!